certeza você já sabe o que é uma mesa proprietária. Hoje eu vou te explicar o que é a FTBO e como você pode operar um capital de até 100 mil dólares. Capital esse que pode, com certeza, ajudar a vida de qualquer um aqui no Brasil a se alavancar financeiramente, levando em consideração que quando você opera com capital dessa mesa proprietária, você não tem risco nenhum. Ou seja, se você tiver lucro, você divide com ela, 90% fica para você e 10% fica para ela, mas quando você tem prejuízo, ela assume todo o prejuízo. Bom demais para ser verdade, né? Então vamos lá. É, primeiro eu queria explicar para vocês o seguinte: se você é um cara que é indisciplinado, se você é um cara que não é confiante em relação às suas métricas, a seu, sua máxima de perda, máxima de ganho, se você não tem noção disso aí, eu recomendo que você faça o teste free. Para quê? Para que você possa ter acesso à plataforma deles e entender como é que funciona as métricas. Por quê? Porque não é só você chegar aqui e fazer um cadastro e já ser aprovado e começar a operar uma conta grande. Não, pessoal, não é assim. Primeiro você vai fazer um desafio, caso você passe nesse desafio, que eu considero particularmente um desafio, abre aspas, fácil, tá? Mas que no longo prazo ele começa a ser um pouco mais difícil, claro, porque o mercado ele vai se mexendo, etc. Então, existe diversas variações. Mas não é só porque é fácil que significa que qualquer um passa, né? Não tem nada a ver relacionado a isso. Então, pessoal, quando você opera aqui diretamente pelo FTM, você tem a possibilidade de ganhar até 90% dos lucros, tá? Então, imagina, é uma mesa proprietária que não tem requisitos muito grandes, né? E que permite você pegar uma boa parte do lucro, sendo que você não tem risco. Então, assim, é uma ótima mesa proprietária, inclusive que tem até um valor acessível. E eu vou te explicar por que o valor dela é acessível. Gente, para que você passe na mesa proprietária e consiga ter acesso a esse capital grande, né? De 100 mil, 200 mil, você tem que passar pelo desafio, que é chamado de Challenger, que é um desafio que basicamente vai medir se você é um bom trader, se você é consistente. Porque não faz sentido nenhum para a corretora, né, ou para a mesa proprietária, enfim, dar um capital tão grande para você, sabendo que você vai quebrar. Então, também não faz sentido. Então, entendam que esse processo de avaliação é para saber se você é consistente, se você realmente merece receber aquela conta. Lembrando que quando você passa nessas avaliações, você já é aprovado e consegue operar um capital grande, tá? Então, nós temos o primeiro passo, né, que é o desafio da FTMO, é um primeiro passo que é um desafio onde você vai ter algumas métricas ali de, de perda diária, ganho diário e meta final. E no segundo passo é um passo de verificação, ou seja, no passo de verificação é semelhante ao primeiro passo, só que a única diferença é que a sua meta de ganho vai ser menor. Então, para que existem essas metas? Existe a meta de perda, para você não quebrar a conta, para justamente saber se você é um trader consistente, e existe a meta de ganho, para saber se você é um trader lucrativo, né? Eles não vão dar um capital tão grande em nenhum trader que não é lucrativo, não faz sentido nenhum. E após isso, você vira um comerciante FTMO e você tem acesso a uma conta é, real. Lembrando que depois que você passa da, do primeiro desafio, do segundo desafio, no primeiro mês que você ficar lucrativo operando naquela conta, você recebe o refund do desafio. E agora eu vou te explicar o porquê existe um custo nesse desafio. Então vamos lá. Gente, hoje você tem a possibilidade de escolher com qual capital você quer operar. Então você pode chegar para mim e falar assim, não, John, eu quero começar operando com capital de 10 mil dólares. Então, ok. Mas não, John, eu quero começar com capital de 200 mil dólares. Então, ok. Então, para que você consiga ter acesso a esse capital, você tem algumas metas que estão aqui bem, bem descritas. Primeiro você vai escolher o par de moeda que você vai operar na corretora, né? Então, aqui vou dar um exemplo aqui, o, o dólar, né? E aqui também tem um risco. Isso aí, é, lembrando que a alavancagem é de 1 para 100, tá? vai ficar fixo nessa, mas esse risco... Ele basicamente vai medir se você é um trader mais agressivo ou não. Normalmente, traders mais agressivos, eles têm lucros maiores, mas também têm perdas maiores, né? Então, como a possibilidade do agressivo aqui, você pode perceber que a meta de lucro, ela dobra, né? A, a, as perdas também dobra e a meta também dobra. Então, vamos lá. Vamos, vamos botar aqui a opção de risco normal, tá? Não preciso nada além disso. Vamos supor que eu utilize aqui os 10 mil, inclusive foi esse que eu passei ali no teste. Né? e eu vou explicar para vocês porque é importante fazer o teste, etc. Enfim, então aqui você tem esses processos, deixa eu levantar um pouquinho aqui para cima, você tem esses processos, né? que é basicamente o período de negociação, então quando você começa a participar do Challenger, a partir do primeiro dia que você começa a participar, que você faz a operação, já fica contando, ou seja, você tem 30 dias para alcançar algumas metas, né? que no caso é o que? A meta de lucro porém tem algumas metas que você não pode é ultrapassá-las né que no caso ali é a perda máxima que no caso seria o drawdown total e no caso a perda diária que no caso é um loja diário cotidiano então se você tiver nesse período de negociação você vai ter que atender aos períodos mínimos de operação ou seja você não pode ser um cara que vai bater a meta de um mês tipo em um dia e parar de operar o mês todo e vai conseguir passar o desafio não isso não vai acontecer ou seja, você tem que estar tá operando, ele quer saber se você é um trader consistente. Então, você vai ter que operar 30 dias, tá? vamos dizer assim, onde no mínimo 10 dias tem que ter trade, ou seja, tem que abrir lotes durante 10 dias. Nesses dias aqui que você operar, você não pode ultrapassar uma perda diária de 500 dólares, isso aqui é levando em consideração a conta de 10 mil dólares, tá vendo? E também você não pode ultrapassar uma perda total de mil dólares, tá vendo aqui? Ou seja, você... Se você começou com 10 mil, sua conta chegou a 9 mil, mano, você perdeu seus mil dólares. Então, você automaticamente já está desclassificado. Ou se você tiver com 10 mil em algum dado momento, sei lá, mesmo que você esteja no lucro, tá? É, vamos supor que você começou aqui com 10 mil, você chegou aqui a 11 mil, aí caiu para 10 mil, foi para 11.500. Em um determinado momento aqui, você chegou e perdeu mil. Pronto, você já está desclassificado também, tá pessoal? É... Mas você tem que entender o seguinte, não é desclassificado totalmente. No Challenger tem uma regra que é o seguinte, caso você finalize o challenge, mas você finalize com lucro, você tem direito a fazer um novo challenge gratuitamente, tá? Mas significa que se você não bateu a meta, você não vai ser aprovado. Mas se você bateu a meta de perda, você vai ser reprovado ou a meta diária, você vai ser aprovado. Mas se você ficou com um pouquinho de lucro, pelo menos, você vai ter direito a fazer um novo challenger, né? Eu acho isso super justo, porque às vezes a gente não consegue bater metas, tem meses bons, meses ruins, então isso é importante. Depois que você passa desse primeiro passo aqui, você vai para o segundo passo. O segundo passo, que é o passo de verificação, não é mais 30 dias, você ganha 30 dias a mais, no caso você tem 60 dias para operar para bater as metas, né? E os dias mínimos continuam sendo 10, porém a sua perda máxima continua, a perda diária fica normal, tanto a perda diária quanto a, a perda máxima, Porém, você tem dois motivos aqui que te deixa mais fácil a segunda verificação. O primeiro é a quantidade de dias que você tem a mais para operar, então você pode escolher é, um dia difícil a não operar, alguns dias difícil a não operar, ou até ficar um mês sem operar, caso você interprete que aquele mês não esteja fácil para operar. Só que aí a sua meta de lucro ela diminui, ela diminui em 50%, né? Ou seja, se você contar aqui, você vai ser duas vezes mais fácil. Então, se normalmente você passa no primeiro desafio, Consequentemente, você vai conseguir passar no segundo desafio também com maior facilidade, né? Vamos dizer assim. Só que depois aí você começa a operar com o capital deles. Aí eles vão disponibilizar os 10 mil dólares para você operar. E aí você não vai ter mais limite de dias, né? Dias mínimos para operar, nada disso. Você está ali com o capital disponível, você vai poder operar a hora que você quiser. Consequentemente, quando você tiver lucro, você vai dividir o lucro com eles, né? Ou seja, vai ser 90% seu e 10% deles, né? Lembrando que no início, se não me engano, começa 80 a 20% só que depois que você tem o primeiro mês de lucro, aí fica 90 a 10, mas aí a gente pode dar uma, uma analisada aqui na, na, nas, nas informações, nas regras adiante, ok? Só, só que a parte do gerenciamento de risco ainda continua, tá pessoal? Ou seja, a sua perda diária, ela continua ali em 500 dólares para um capital de 10 mil dólares, claro que isso aqui vai, vai aumentar, vai mudar a, a cada tipo de capital que você vai operar, por exemplo, se eu for operar um capital de 200 mil dólares, vai ser 10 mil dólares de perda máxima diária e 20 mil dólares de perda máxima total isso aí faz com que a pessoa seja é, desclassificada né mas uma ali, voltar ali, período de 10 mil dólares por exemplo é, se você fechar esse mês positivo pessoal após você fechar esse mês você é reembolsado Jonathan, reembolsado com que você é reembolsado com a taxa de participação do challenger ou seja para você passar na mesa proprietária antes disso você tem que pagar é como se fosse pagar a sua participação né, nesse teste. É como se você tivesse fazendo um concurso, vamos supor, e você paga ali o concurso, abre aspas, e se você conseguir passar no concurso, você começa a trabalhar e começa a ganhar. Então é como se fosse um concurso assim de traders aqui, mais ou menos isso. Certo? E depois que você passa, você começa a operar e só maravilha, sabe? Só maravilha não. Começa a vir os desafios e aí vocês vão ter é, as suas dificuldades pessoais.